O Heatmap, ou mapa de calor, é a ferramenta central da sua plataforma Bookmap. Vamos explorar agora todas as configurações que estão disponíveis para nós. Clicando com o botão direito em cima do seu gráfico, clicando em Heatmap Settings, Configurações de Mapa de Calor, você tem acesso ao menu de configurações do seu mapa de calor. Vamos explorar cada configuração e ver qual o efeito que ela faz no seu gráfico. É muito importante que você configure visualmente e adapte o seu, o seu heatmap, ou o seu mapa de calor, a diferente ativo. Cada ativo tem uma volatilidade, uma forma diferente, e você deve adaptar a sua ferramenta visualmente para esse ativo. Então vamos explorar cada funcionalidade. Aqui nós temos as configurações uh, do tipo de mapa de calor, em degradês que vão do preto ao branco, mostrando as regiões de branco com maior liquidez até as configurações coloridas, e nessa última configuração você, nós vamos do preto a tons de, de azul, né, azul mais escuro, mais claro, passando pelo branco, amarelo, laranja, até o vermelho, mostrando as regiões de menos liquidez, as regiões mais escuras, até as regiões de mais liquidez em vermelho. Sempre lembrando que o map o mapa de calor, representa visualmente o histórico da liquidez que nós acompanhamos no book de ofertas. Tudo bem? então vamos explorar mais algumas configurações clicando em advanced color map settings configurações avançadas você pode brincar com esses slides e testar alguns contrastes diferentes aqui nós temos um destaque de lotes maiores você pode regular esse destaque o brilho do seu mapa de calor aqui nós temos alguns boxes para ajuste ajustar automaticamente quando recentralizar o char, o seu gráfico ou ajustar automaticamente a cada 10 segundos continuando nas configurações temos aqui alguns cortes né o corte inferior ou corte superior né pra, pra, nós temos alguns filtros vamos ver o efeito que dá Seleciona, aumentando o corte inferior a gente mostra cada vez menos os menores lotes as regiões com menos liquidez até mostrando apenas as regiões com mais liquidez, indo, aumentando ou diminuindo esse corte inferior. Da mesma forma, o corte superior, mostrando mais ou menos as regiões de maior ou menos liquidez. Você pode ajustar isso muito intuitivamente. Ou você pode usar dados exatos, né? o volume exato de contratos que você quer ajustar manualmente. Aqui nós temos um, um box que permite que você mostre ou não esse slide de contraste inferior de, de corte inferior clica desselecionando aqui você não mostra na barra superior selecionando você mostra logo abaixo a gente tem algumas configurações de atenuamento geralmente você pode deixar no automático mas se você quiser atenuar manualmente suavizar o seu gráfico você tem algumas opções de atenuamento de suavização do, do seu bookmap vamos deixar no automático aqui temos uma opção interessante nesse box que ele vai mostrar a profundidade ele vai somar né, os níveis de liquidez mostrando a profundidade do mercado um mapa de calor da profundidade podemos ver, lógico, que afastado do preço quanto mais afastado a gente vai vendo aumentando o volume de liquidez seria o equivalente se nós configurarmos essa coluna para mostrar vamos lá, Aggregate ele está mostrando representando visualmente a profundidade do mercado vamos manter esse box não selecionado e finalmente a gente, nós temos aqui algumas configurações avançadas que geralmente são usadas para quem tem um Market Data que não oferece é, completamente todos os níveis de preço então por exemplo nós podemos selecionar que queremos ver apenas 10 níveis aí de preço né, de Market Data ou não ou selecionando todo o completo né o, o profundidade completa do mercado aqui abaixo nós temos a, a última configuração que nós não vamos usar aqui no Brasil porque os dados da Cedro poss possuem totalmente todos os dados todos os níveis de preço mas para quem não possui aqui tem a opção de você é, resetar a cada cinco minutos ou resetar no final do dia aqueles dados que ficaram acumulados das regiões onde não tinha mercado, eh, oferta de liquidez aí no Market Data. Tudo bem? Então, estas são as configurações do seu bookmap, do seu mapa de calor. Você tem a opção sempre de trabalhar na parte inferior expandindo lateralmente ou também expandindo usando o botão central do seu mouse para adaptar visualmente a plataforma de acordo com o seu mercado, de acordo com o seu ativo.